Olá pessoinhas, tudo bem com vocês? Eu sou a Natália Sena, esse é o meu canal aqui no YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva e aproveite e clique no sininho para receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Hoje esse vídeo é feito em colaboração com a Keila Grotto, a gente está fazendo um especial muito legal e tem vídeo toda semana com temas bem legais. E o tema que a gente escolheu para o vídeo de hoje é fotografia. Ela vai dar umas dicas bem legais para você que gosta de fazer fotografias estilo Tumblr, bem diferentes. E eu vim hoje explicar um pouquinho sobre dicas de como você pode tirar fotografias de uma forma que vai valorizar se você é baixinha, se você é gordinha, se você é alta, se você quer deixar suas fotos com um aspecto diferente. Então, se você quer saber essas dicas que vão deixar suas fotos maravilhosas, continue assistindo o vídeo. Hoje eu vou falar de dois enquadramentos que são muito utilizados em cinema e fotografia. Eles são o plongé e o contra-plonger. Plonger significa mergulho em francês, então muda o enquadramento como se fosse mergulhando. Então a gente vai mostrar agora na prática como é que são esses enquadramentos. Esse é o enquadramento plonger que pra mim, que sou baixinha não é dos melhores enquadramentos porque ele é muito bom para diminuir o seu corpo então se você é gordinha e quiser esconder um pouco o seu corpo quiser disfarçar um pouquinho a barriga é um enquadramento muito bom porque ele vai dar destaque ao seu rosto vai diminuir o resto do corpo o tronco vai esconder, barriga o que você quiser esconder e aí você vai ficar aparentando ser um pouquinho menor esse é o enquadramento contra plonger, ele é o inverso do que eu mostrei para vocês e a ideia é que se você usar esse tipo de enquadramento você vai parecer maior, então para você que faz foto de look, se você é blogueira usa essa técnica se você quiser parecer mais alta, que suas pernas são mais longas eu vou deixar alguns exemplos de fotos aqui para vocês olharem a diferença que esse enquadramento faz e minha última dica é, se você, assim como eu, gosta de cinema, eu indico o filme Cidadão Kane, onde você pode ver a forma que eles exploram esses enquadramentos para dar uma cara bem interessante ao enredo do filme. Então ele usa o prongé, o contra plongé de acordo com as situações que vão acontecendo. Então se você der uma olhadinha lá no filme, você vai achar bem interessante o uso que eles fazem. Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo com dicas para você deixar suas fotos mais legais utilizando enquadramentos que são muito utilizados em cinema e em fotografia profissional. Se você gostou, deixa seu joinha para eu saber e para divulgar para as outras pessoas e se você quiser mais conteúdos com dicas para você fazer suas fotos bem legais, com estilos diferentes, comenta aqui embaixo que a gente vai fazer. Então é isso, até o próximo vídeo, tchau!